Estamos indo na escola agora para poder tá, tá, tá. fazer. Não é fazer uma matrícula, Eu né? Tenho... E sim para eles terem uma. Noção. Não. Eles terem uma. Ai, gente, é Isso. Valeu, Brandinha. Para eles terem uma avaliação com o psicólogo, né? E para ele ver aonde, quais são os níveis deles e para qual série, né? Eles vão. Eu acredito que meus filhos vão mandar bem, porque eles são inteligentíssimos, tá? Mas ah, aí depois eu falo com vocês também. Aí eu vou mostrar é, dia de escola, matrícula, tudo que vocês querem saber, tá bom? Então, pessoal, já fizemos aqui a pré-matrícula. Vocês estão vendo aqui ao fundo essa escola, que é a escola que se chama... Eu esqueci o nome dela, né? É uma escola tradicional aqui de Santiago. Já fizemos aqui um tour. Não gravei dentro da escola porque creio que não seja permitido, né? mas fizemos um tour na escola para poder eles avaliarem aqui, ver como é que é a escola. Pra... Eles estão nomeando a escola como se fosse a escola do Harry Potter, né? É. Mas é muito, muito coisa dentro da escola também. É muito cheio de labirinto, é enorme. É muito grande. Para então, quem vem para Santiago, a, a escola, essa escola normal aqui para segundo grau. Se não me engano também tem a primeiro grau. Mas para quem vem aqui para Santiago, tem que vir aqui primeiro para poder falar com o professor Donaldo, que é aqui. Né? E fica aqui nessa frente aqui. E é do outro lado da rua. Essa, essa escola ela é gigante. Ela, tem um, ela é praticamente uma, um quarteirão inteiro. Então, inclusive é atrás do carrão, né? Essa escola é atrás do carrão. para cá pra esquerda aqui. Aí. Deixa eu fazer um panorama aqui pra vocês verem, ó. Olha que beleza, fora, linda. Ela é um, um... pavilhão, tem aula de natação, tem de tudo aqui. Em inglês, In... com as quatro, é, aqui tem é um verdade. convênio, tem um convênio com o curso de inglês americano. Essa, é lá, Olha, ó. Bacharelado bilingüe. do bilíngue. Então, Tá escura agora é né? Então, vocês que quiserem que vierem para cá, para Santiago, querer saber de vaga, a escola aqui, ela tem vaga, só que tem que falar primeiro com o professor, né? o professor Donaldo, que ele é o psicólogo que vai avaliar o aluno e tal, vai conversar com o aluno, vai fazer uma avaliação prévia, e logo depois, ele vai, te vai fazer ali a anotação e tal, vai pegar só os dados da criança ou do jovem, e... Dia 2 aqui, 2 a 5 de janeiro é o dia da matrícula. E aí ele já começam as aulas em maio, assim, Em maio, né, filha? Acho que em maio, é né? Março. Maio ou março? Eu acho que é março. A gente tá. Tem um papelzinho aqui que a gente vai ver. E. Tem lá, dá certinho. Mas é isso, gente. Estou muito satisfeito com a escola. Com o atendimento, falamos, falamos com a diretora. A diretora, ela é muito solícita. Pessoal muito educado, muito gentil. Outro nível. Outro nível de escola, muito tradicional. É muito tradicional. Uma escola que realmente valoriza a, a, o aluno, né? Parte tudo para poder o aluno realmente ter um futuro. Beleza, galera? Agora estamos indo embora para casa e depois a gente volta com mais informações sobre, como diz o Sandro, né? Sobre o Panamation. Um abraço, pessoal.